Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Decoração Quarto de Bebê Mais Lindo do Mundo. Link na descrição. Olá, meninos e meninas! Vídeos novos duas vezes na semana, quarta e domingo. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre 3D e 4D. O que é ultrassonografia morfológica? Há dois tipos de ultrassonografia que a mulher pode fazer durante a gravidez. A obstetrícia, que avalia o crescimento fetal, a quantidade de líquido aminoótico e a localização da placenta, por exemplo. E a morfológica. É neste exame que a mãe consegue visualizar a anatomia do feto e o médico avalia sinais que se relacionam à probabilidade de, do feto ser portador de doenças graves ou possuir defeitos cardíacos data para fazer ultrassonografia. Entre a 12 e a 14 semanas o médico consegue visualizar na ultrassonografia se o feto tem doenças graves como a síndrome de Down e doenças cardíacas. É nesta fase também que são detectados os casos de maior risco para desenvolver hipertensões arteriais severas pré-eclápsia. Com 32 a 36 semanas a ultrassonografia obstétrica pode revelar se o crescimento e a vitalidade do bebê estão normais. É nesse exame que os médicos apontam se a gestação é de risco, com futuras complicações obstétricas e se a mãe vai precisar de acompanhamento mais frequente. A diferença entre ultrassom 3D e 4D. O ultrassom 3D é diferente da ultrassonografia comum que mostra uma fatia do feto. O exame tridimensional usa o aparelho que capta várias fatias. Essas várias fatias no computador permite ver as imagens por fora do bebê. Já com a ultrassom 4D, a imagem tridimensional é feita em sequência muito rápida. Se o bebê faz um movimento, dá para enxergar o movimento, ou seja, é o 3D mais o tempo. Assim, os pais podem conhecer os traços do filho antes mesmo dele nascer. Dá para ver os olhinhos, nariz, boca e até ele se parecer mais com o pai ou com a mãe. O que difere essa técnica do ultrassom comum é a forma com que o aparelho dividirá e mostrará as imagens obtidas, pois no tradicional conseguimos ver somente os ossos e o órgão interno do bebê. Nos demais... Se percebe a camada de pele que cobre o feto. A evolução do bebê e seu nascimento. Agora vocês vão ver em 3D. Now, I know it's hard to believe, baby. How they could all be pretend. You think the love is one, but then it comes undone. And all you have are memories of pain So, you say you won't fall again, baby With love, you won't be concerned, no You say it hurts too much There's no one left to trust Your broken heart has nothing left to learn Life is gonna test you, baby And, people are gonna stress you, baby And, I can only hope and pray you understand That boy, you're something special It's not a question, not just some suggestion It's the reason that I care so much Cause boy, you're something special now you can't keep running away babe cause there ain't nowhere you could ever truly hide would you rather live pretend believing you can't win and so you end up praying every single night so foolish pride don't be afraid to fly just take a chance